Com ela, a nossa neurocientista de plantão, Cláudia Feitosa Santana. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Petra. Boa tarde para todos os nossos ouvintes e para o Pelotão. Faz tempo que eu não falo do Pelotão, né? Ah, e pergunta para o Dream Team, para Larissa. Ah. Eu quero saber se ela é parente do Rubão, o músico. Ah, vamos Depois... perguntar. Ela foi embora. Larissa me deixou. Você sabe o que... Sabe que acontece? É, a Larissa, uma da tarde ela vai embora, ela me deixa aqui, mas a minha sorte, quem que chega para me abraçar? Janaína Barros, está aqui, a poderosa, isso, como diz Juliana, a poderosa. Cláudia Feitosa Santana, vamos aproveitar o quadro de hoje para... Olha aqui, minha amiga, quem é que tá nele? Escuta que lindo, Teu te Silêncio. Ó, capítulo 4. É ela. É ela que tá lá falando sobre escuta e silêncio. Mas a gente começou falando um pouco de escuta, né, Cláudia? Essa era a intenção. Escuta Teu Silêncio, meu livro que eu estou lançando pela editora Planeta. Somos, além de colegas aqui de. Âncora, colunista, também colegas de editora, né, Cláudio? E. E no livro Escuta Teu Silêncio, eu, eu fiz uma busca por, pela escuta, acabei caindo na importância do silêncio. E você foi uma grande... É, a, a minha escuta em relação a você foi muito grande em relação à importância, né, Cláudia? A relevância do cultivo de silêncio no momento, numa era tão barulhenta e que traz, traz problemas pra gente, né? Sim, traz problemas para gente. Você quer que eu fale? Quero muito, estou te esperando. Ah. Você quer que eu fale? Você é minha fonte, amiga. Olha, já que você começou a falar da escuta, da importância... Vamos falar primeiro da escuta, depois a gente fala ah. mais assim desse silêncio. Quer dizer, na verdade vem junto. E olha que palavra linda que entra lá no... No novo dicionário de sentimentos do meu livro, ela entra e eu, na verdade, tinha esquecido dela. Aí, pensando aqui na, do nosso programa, estava re, relendo e assim. Essa escuta que você fala, ela é o quê? Um ato profundo de escuta genuína, reflexiva e respeitosa. Concorda? Com certeza. Tem um nome para isso. Qual, Cláudia? E vem de um dialeto de aborígenes australianos. E chama Dadiri. Então, eu digo que essa escuta profunda é como se a gente tivesse que dadirri. E olha que interessante, eu fiquei pensando, poxa vida, dadirir parece dar, que a gente tem que se doar. E rir. digerir. É. Rir. O que a gente tem que digerir, o que a gente escuta. E aí a gente precisa de tempo, a gente precisa também aqui do nosso silêncio. Então fica tudo muito junto. E a gente não está acostumado, né? A nossa cultura brasileira, então, que a gente eu tenho uma família que a gente está acostumado a falar, coloca na gaveta esse assunto, eu preciso falar uma coisa. Ou então pendura no no cabide, e a gente os assuntos vão ficando assim, é divertido? É, com certeza, somos divertidos? Somos, mas a gente precisa desse ato de escutar e, e frear a nossa fala, é difícil frear o nosso pensamento, a gente tem que frear o nosso pensamento, porque senão a gente começa a pensar e a gente deixa de escutar, porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pensar e escutar. A nossa atenção focada, direcionada, é ao escutar. Então, a sua mente tem que silenciar para você realmente poder escutar o outro. Eu já nem lembro o que tem o que não tem aí no, no capítulo que tem, a nossa, que tem a entrevista comigo, mas acho que tem tudo isso, né, Petra, e muito mais. Então é fundamental, é fundamental esse silêncio que a gente nos silencia para poder se dar e escutar o outro. Se a gente está falando primeiro dessa escuta para o outro, aí depois tem a escuta para a gente mesmo, né? Que aí é outra parte do seu silêncio, que é escute o teu silêncio, como diz o nome do seu livro, né? Totalmente. Você na, na nossa conversa, né, no livro, você explicou. A gente teve uma, uma passagem em que você explicou sobre meio quase a mecânica da escuta, né? Algumas implicações é, da escuta em si. E, ao mesmo tempo, falou, chegamos em... Pincelamos algumas coisas sobre silêncio. Não foi isso que você acabou de contar pra gente. Isso aqui é um, um plus, né? Uma, é algo... É um plus. É um plus. É uma coisa a mais. Agora, o, o que me pega nesses tempos, é, inclusive de cancelamentos, né? É, é claro que existem as coisas erradas. Existem os comportamentos errados. E me... Me pega muito assim, a justiça ela tá aí para isso, né? Para punir, para julgar, para conferir pena para quem comete crime, para quem. É... Mas existe um tribunal hoje que, que é o Tribunal das Sede's que eu faço a conexão. Acho que eu até falei isso para você nas entrevistas do livro, para o livro é, é um é um tribunal. É, que acontece a todo momento e, e os riscos que se tem desses cancelamentos é uma gritaria, Cláudia é uma gritaria e a gente pode usar essa, essa metáfora aí da gritaria como é que você vê essa questão em conectando com o nosso silêncio interior com esse nosso treino necessário por outro lado as redes sociais que nos levam para um outro tipo de gritaria né? queria que você falasse um pouco sobre isso é eu fiquei bastante impressionada hoje, que a minha, minha mãe, sua fã, né? ela já sabia do que, que a gente ia falar no programa e ela me mandou um Twitter, um tweet, de uma pessoa super famosa, que eu não conheço direito, dizendo que aquelas meninas eram cretinas, mentecaptas e mais uma série de coisas. É um é um tribunal, é um julgamento. As meninas que falaram, né, da, da mulher de 40 anos Exato, na universidade. as meninas que falaram, é. Do, é, que foram agora linchadas virtualmente. De, e, e que, inclusive, decidiram, né, abandonar, elas, é. abandonar é. a universidade. Isso é péssimo, porque isso não é um gerenciamento de conflito. Isso não é uma conversa. Isso é um tribunal público... É, eu estou usando esse exemplo que a, a pessoa que chamou de cretinas e mentecaptas, e entre outras palavras, que mostra o quê? Que esse tribunal ele é cruel. Então, a empatia com um lado gerou, a, a, o excesso de empatia com um lado, uma pessoa, gerou uma falta de empatia total e absoluta com a outra pessoa o que a gente precisa aprender é que se nós queremos uma sociedade melhor uma pessoa que reage com desrespeito ao desrespeito e eu uso como exemplo esse tweet que eu li hoje ela está sendo tão desrespeitosa quanto as que foram desrespeitosas. Totalmente, Cláudia. Totalmente. Totalmente. Não faz o menor sentido. Mas, é, mas aí é que tá. As pessoas pregam que a gente precisa ser mais empático. E um dos sinônimos, né, Petra? Como a gente conversou sobre isso, e até inclusive eu falo bastante no, no meu livro, um dos um sinônimo de empatia é a escuta ou seja, se você não consegue empatizar, você não está conseguindo escutar. Você não consegue escutar, você não está conseguindo empatizar. E aí ninguém escuta ninguém. Cria-se um hino que todo mundo entra, né? O efeito manada. A neurociência também ajuda a gente a explicar. É um contágio. É um contágio. E, e existe um tribunal. Mas se a empatia fosse, será que eu é travei? Não, travei? Tá não, não, você está tá normal. Não. Se a empatia é, não viesse impregnada na não empatia, ótimo, mas o que a ciência mostra é isso. Quando vem Sim. esse excesso de empatia e normalmente acontece com questões coletivas, questões virtuais, ela vem impregnada da não empatia. Então, se... Então, não, não tem relação, é, é um absurdo. A gente pode dizer que é barulho, é falta de silêncio, é muito barulho, é muito ruído, mas que gera dano também. Aliás, muito pior do que se do, do, do algo que poderia ter sido conversado. Eu estou usando esse como exemplo, já porque foi o assunto da semana, né? Uhum. E usei esse tweet como um exemplo de um tribunal que está por aí. Mas a gente pode ficar no genérico, né? E a gente anda vendo isso, consequentemente, mesmo no começo da guerra na Ucrânia, né? Aqueles cancelamentos aos russos, até hoje. Até hoje na ciência também, vindo de cientista. O cientista russo tem, tem banimento em uma série de coisas. Cláudia, é um modo de operar barulhento. E eu acho que as redes, elas deram uma estética, uma, uma forma para isso. É, no livro em si, a gente fala um pouco e aponta alguns caminhos, até porque quando a gente tem consciência, né, desse ambiente que a gente está imerso, e é, é interessante porque eu falava muito isso até para colegas jornalistas que caíram nessa cilada, né, porque muito presentes nas redes acabaram fazendo também um jogo não eu estou falando dando exemplo né todo mundo mas digo assim da minha dos meus colegas né da nossa classe acabam caindo nessa nessa cilada é... muito ruim da gente também é... acabar dentro desse tribunal que não nos cabe então eu acho que talvez como sociedade a gente precisa pensar né uh no nosso comportamento, diante de uma sociedade da gritaria. E aí, esse, esse conceito do silêncio em diversos níveis, ele faz, ele faz muito sentido, não? Sim, e eu acho que você, inclusive, deve ter falado no livro, porque eu acho que foi uma conversa que a gente teve na entrevista, né, sobre, assim, a gente, primeiro que... O que a gente consegue captar né, de ruído, que a gente transforma, digamos, em, percebe como um som, é uma faixa. Se esse ruído, por exemplo, né, fosse é, abaixo de uma frequência que a gente pode escutar, por exemplo, a gente, escuta, a gente não escuta, por exemplo, o nosso sistema adjetivo funcionando. Só se tem alguma coisa muito errada, senão a gente não escuta. Esse é um exemplo que eu gosto de dar. Isso é uma coisa... Mas o, o, o que mais me assusta é o seguinte, o nosso cérebro, ele se habitua com tudo. Então, ele se habitua com barulho. E aí você não percebe mais que você não tem silêncio. Ele se habitua com essas guerras culturais, que são guerras. É ódio. A pessoa que toma um lado exacerbado, ou seja, tem empatia excessiva por um lado, ela odeia o que ela enxerga como o oposto desse lado. Ela vê o outro como uma ameaça. Então, esse barulho, né? esse, essa, essa guerra, esse ódio, vira um modus operandi, e aí você tem um algoritmo que exige que você fale o tempo todo, e você tem medo de não falar o que a moda dita. E moda significa maioria. Só isso. É um termo matemático que mostra o que é mais frequente. Então, você não quer enfrentar desagrado. E aí você entra nesse mesmo barulho. Ou pior, com o algoritmo, você fica constantemente neste barulho. E você não percebe que te falta quietude, te falta o silêncio. E aí, aproveita o gancho lá, já capa do seu livro. Você perde, você nem sabe o que é, encontre o teu silêncio. Por quê? Pra quê? E eu não estou falando da pessoa que dorme e gosta de dormir com o ruído do ar-condicionado, que acostumou. Aquele ruído ela não percebe como ruído, é o silêncio dela. Está tudo bem. Aquela pessoa até que gosta de mim com a televisão ligada. Eu detesto. Eu realmente preciso do, do, do, do silêncio. Ou do som da natureza. Acabei de ouvir passarinho. Eu ouvi também. Posto, ou da água. Mas você perde. Você não consegue mais. Nem conseguir se escutar. E nem se entender. Como a gente foi um dos nossos programas que a gente fez. né, Sobre aguçar o sentido dos sentimentos você não vai conseguir nem entender como você se sente. Cláudia, é fantástico. É fantástico. A tua contribuição para o livro foi maravilhosa, assim, muito acertada. A nossa conversa deu um, um tom, é, além de científico, mas assim, é, em determinado momento você fala também como você foi afetada, o teu treino como cientista também foi afetado pela meditação que você treinou, e a gente usa o nome meditação, mas pode ser, tem vários nomes hoje em dia para esse treino de estar dentro do corpo, vamos dizer assim, esse treino de atenção ou esse treino de concentração, tem algum nome melhor para se falar? De novo, isso conecta demais, tá? Só quero fazer um adendo aqui, com a conversa que eu acabei de ter com o filósofo Vladimir Safatli. Que era meu vizinho. Ah, para, só gente... Pai da Valentina. Incrível, ele falou Sim, aqui da Valentina. Diz uma né? Valentina, foi eu conhecia moderna. desde pequenininha. Olha, eu nem sabia. Você vê, vocês moravam perto e estão complementando aqui na Revista CBN anos depois, essa ideia do meu livro, veja bem. É, é treino de, é de concentração, é treino de é, A gente atenção, como é até que é? Que você... Mencionar no livro que eu gosto de usar o termo práticas meditativas, porque, por exemplo, dançar, para muitas pessoas, é como se fosse a meditação, surfar, para alguns é correr, para outros corre e ainda medita, porque o correr não é. Então, depende, é aonde você consegue melhorar o seu foco, melhorar a sua atenção, melhorar a sua presença, é a sua meditação, né? é a sua prática meditativa. Gente, tá tudo isso no livro, ficou lindo. Cláudia, sem palavras para te agradecer essa participação, você não vai estar aqui pro lançamento, né? Não, é, vou estar. Tá. Vou estar tá de coração. Vai, vou te botar ali no, no. Como fala? Na tela do celular. Aí você me atende. Vou te pôr assim do lado e falar: ah, gente, a Cláudia participou. <risos> Virtualmente. Vai ser dia 4, gente, dia 4 de abril. É, vamos estar com a noite de autógrafos, 4 de abril, anota aí na agenda, Livraria da Vila, da Rua Fradique Coutinho, é, ouvi muita gente, a Cláudia Feitosa Santana está aqui falando um pouco sobre escuta tá e dando algumas dicas para a gente sobre o treino desse silêncio, mas ouvi muita gente bacana, é, o Léo Freiman está aqui, o Rossandro Klinger, eu vou falar sobre isso com ele também um pouquinho, a professora Lucelena Galvão, Frei Beto, é, conversou comigo sobre a época que que tá, foi preso, como que é esse encontro, esse encontro do silêncio. É, e no dia do lançamento, no dia 4, viu, Cláudia? Vai estar tá Monja Coen comigo, que também participa. E Alexandre Moré. Fala, Oi. fala, Moré. Dia 4 é um dia lindo, sabia? Não, por quê? Ah, não vou contar. Ah, lá é vem ela. Minha... Mas não é só por isso que é aniversário da minha sobrinha... É uma data muito importante para o Martin Luther King. Quem quiser, vai lá da Google e descobre. Gente do céu, adorei. Você sabe que eu adoro essas coincidências, né? Eu adoro essas coincidências, já vou dar uma olhadinha lá. Cláudia Feitosa Santana, nossa neurocientista, consciência no cotidiano. Participa, tem uma participação mais do que especial no Escuta Teu Silêncio, livro que eu estou lançando pela Planeta, querida. Beijo, boa semana, obrigada aqui pelas dicas e até sábado que vem.